E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje eu estou jogando nas casuais, testando a Karim, a boneca do funk. Confira o vídeo até o final, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e amigas. Bora pro vídeo, e é isso aí! Round 1 Ué. Eita, oi, Honda já foi é me agarrando é E que é essa mão é ah, O é meu é golpe é ah, é Ainda tentou é é me agarrar Vai com é é essa é bunda pra lá é <risos> é <risos> <risos> é <risos> <risos> <risos> E aí Não pegou o restinho, não. Toma! Já vai ter morrido no... <risos> no meu combo. Eu não terminei, não. Ficar só assim. O tá querendo me pegar? Ah, eu fico esperta, não. é uma das melhores personagens do jogo. Ela tem um bom jogo neutro. Eita, especial cara essa mãozada A cara é mais uma que usa o computador positivo. É toda positiva. Um uma é dois é três e já. Três, e já. Oxê, Ronda, você andando aí sozinho pra agarrar. Dá até medo. Ainda bem que essa cabeçada tem um risquinho pra você. Calma, deixa essa oportunidade pra ele morrer de vez. You win. I am here with the incomparable Punk the Guy. How are you feeling right now? What do you have to say for yourself? I'm happy, you know, I had some tears in my eyes. <laughs> Round one. O cara deve ficar nervoso ganhei uma, Uma boa personagem personagem do punk. representar Tentar, né? porque quê? <risos> personagem. Tchau, amigo! Ganhar com estilo. Round two. Não vê que essa cabeçada não fez. <risos> Tem que ver como que sai. Eu tenho que ficar defendendo. Ai, segurei meu golpe de novo Especial bonito Na próxima semana nós voltaremos com mais um Festival da Casa Própria do Baú da Felicidade Só mais um pouquinho pra você morrer Eu não oportunidade pra bater Vá pra lá, morre logo <risos> you win. E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Então até mais. Tchau! Very important. I feel very emotional because love, bro. You know, it's I feel like I you know I did what they expect me. Mm -hmm. Ladies and gentlemen, punk the god.